Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música, né, do louvor em Espírito e em Verdade, ok? É um louvor muito antigo né, da, da banda Coenonia, mas até na harpa cristã parece que já colocaram ele, né? Gosto muito de tocar esse louvor, tá? E aí eu tô passando aqui um tutorial, aqui, eu dei uma reescutada nele, revi os meus conceitos, e aí eu tô trazendo aqui tá, o tutorial para vocês, não é impossível de tocar, não é tão difícil assim, é uma música que todo mundo conhece, né? Tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Comenta aí no vídeo de onde você está assistindo, de que igreja você é, ok? E deixa aí sua sugestão aí, tá bom? Bom, gente, essa música está em Lá Maior, tá? É, tem uma introdução aqui. Eu vou fazer o baixo oitavado aqui, porque é isso aqui ó, que a gente vai usar. Tá? Então é o que é lá mi com baixinho lá ré com baixinho lá mi com baixinho lá, tá bom? Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Repete. Um, dois, três, quatro. Um, dois e cai no mi. Beleza? De novo, ó. Baixo em Lá, ó. Lá na mão direita, tá vendo? Mi na mão direita. E a mão esquerda continua no Lá. Ré na mão direita, mão esquerda no Lá. Mi na mão direita, mão esquerda no Lá. Volta pro Lá. Mi com baixo em Lá. Ré com baixo em Lá. E cai no Mi. Ok? E aí a gente entra na música. Em espírito. Você pode fazer desse jeitinho que eu estou fazendo que dá certo. Eu ia inverter tudo, mas ia ficar mais difícil porque é iniciante. Então, eu vou tocar do jeito mais simples, ó. Tá? Lá em espírito. Quatro tempos. Tá vendo? E é essa batidinha aqui mesmo a música, tá? Em espírito. Em verdade. Tá vendo? Ó, mi com Lá. Ré com Lá. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Aí faz, ó. em Lá Mi, Ré, tá, Vou fazer devagar ó. Lá, em espírito em verdade Mi com Lá Ré com Lá, te adoramos cai no Lá te adoramos agora, ó, Mi com Lá, Ré com Lá um tempo pra cada ok aí continua, tá é, Lá maior em espírito quatro tempos em verdade, me com Lá. Ré com Lá, te adoramos. Lá, te adoramos. Ok? Aí, Ré com Fá sustenido. Tá? Deixa eu arrumar aqui nessa cifra que tá meio errada, né? Pera aí. Bom, voltando, né? Agora que eu arrumei, então, espírito. Segunda vez, né? Em verdade, te adoramos. Cadê? Espírito. Eu já tô tocando tudo errado. Em verdade. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Aqui é um Mi com Sol sustenido. Ó. Você pode fazer assim. Tá, ó. tá vendo? tô usando um dedo aqui na mão esquerda. Aqui, que é para facilitar mesmo. tá? Beleza? Então, ó, te adoramos. Agora vai vir a parte que para alguns vai ser mais difícil. Mas vai ficar tranquilo. Ó. Rei dos Reis. Tá, então, Fá sustenido menor tem que ser desse jeito, não pode ser de outro jeito por causa disso. Ó. Rei dos Reis e Senhor. Beleza? Então, aqui é diminuto. O né? que, que acontece? tem que fazer desse jeito, porque aí fica igualzinho. Tá, ó. Fá sustenido menor, tá vendo? Aqui ó, é um Lá aumentado com baixinho em Fá. Que tá? deu um Fá aumentado, né? Então vamos lá, ó. Rei dos Reis, ó. Fá aumentado, beleza? É, agora Lá com baixinho Mi Senhor, e aí um, que é o ré, o ré sustenido diminuto aqui tá? de novo, ó Fá sustenido menor, Fá com quinta aumentada, Lá com Mi. Ré sustenido diminuto, tá? É, aí vai vir agora. Ré te entregamos. Mi nosso lá viver. Mi com sol sustenido de novo. Ok. Então ó, te entregamos. Ó, cadê? Te entregamos, nosso viver. Te entregamos, né? Ré, Si menor, Nosso, Mi, Viver. Ok? Até aqui, tá? Então, eu vou falar rapidinho os acordes sem ficar tocando. Pra você tirar a sua dúvida. Em espírito, em verdade, beleza? Te adoramos. Te adoramos. Aí vai fazer. Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Ok? Tá vendo aí na tela, né? Rei dos reis Fazendo o mais simples possível E Senhor Te entregamos nosso viver Aí caiu aqui de novo ó. Rei dos reis Beleza? E Senhor Te entregamos Nosso Viver Beleza? Apareceu tudo na tela aí Bonitinho, né? Vamos pra parte do pra te adorar tá ó, Pra te adorar Ó rei, ré, tá? Dos reis. Esse dos reis, ó, faz prateado. Rei. É o que? Ré, Fá sustenido menor. Mi. Ok? Agora vai vir Ré com Fá sustenido. Foi que eu nasci. Ó rei. Jesus, Mi com Sol sustenido. Agora vai vir Dó sustenido. Meu prazer é te louvar. Fá sustenido menor. Mi, meu prazer é estar, ré. Mi, nos átrios do Senhor lá. Meu prazer, ré com sol sustenido, é, é viver, fá sustenido menor. Na casa, mi de Deus, ré. Onde flui, mi, o amor. Aí daqui ou você volta ou você faz pra te adorar de novo, né? pra te adorar não vou cantar que senão vai dar problema então, ó, pra te adorar ó rei dos reis tá, esse tempo ó, dos reis, beleza? foi que eu nasci ó rei Jesus pode vir nessa posição ó. meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos átrios do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus já na última vez faz, né? Ministrando o louvor. Aí vai para dó sustenido, né? lá com dó sustenido, né? Si menor, mi ministrando, mi ministrando né? o louvor lá, lá com dó sustenido. Si menor, de novo mi ministrando Louvor, mais uma vez Lá com Dó sustenido Si menor Mi e Lá, tá? Então essa parte fica ó, Cadê? Meu prazer é viver na casa de Deus ministrando Bem tranquilinha a música, você não precisa enfeitar muito, tá não precisa fazer muita coisa. Se você seguir desse jeitinho que eu fiz aqui, vai dar certo para você. Você vai ter sucesso nessa empreitada aí, beleza? Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!